base misteriosa é encontrada sobre o gelo na Antártida. Alguns alegam que pode ter sua origem alienígena. Outros, no entanto, alegam que seria de uma civilização antiga humana. A Antártida é um continente gigante. Boa parte do continente permanece intocado, não catalogado e inexplorado pelo homem. O que, na prática, quer dizer que o continente pode se esconder Muitos segredos e de fato esconde. Nosso vídeo de hoje é muito misterioso. Cânions gigantes, vases misteriosas, entradas misteriosas, animais estranhos, tudo isso faz parte do continente gelado. Façamos hoje uma grande viagem pela Antártida, o último local inexplorado do homem. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei também. A tecnologia inteira da raça humana parece surpreendente, incrível e grandiosa, mas a verdade é que estamos a recém engatinhando, pois nem sequer conseguimos explorar toda a Antártida. Mas só agora, pela primeira vez na história, alguns cientistas afirmam que é apenas questão de tempo até descobrirmos algo misterioso e secreto por baixo de todo o gelo da Antártida. Isso com o um aquecimento global, também com o avanço da robótica tornará possível explorar e conhecer o desconhecido na Antártida muito em breve. 2018 foi um ano marcante para cientistas, muito intrigante. Foram achadas bases misteriosas sobre a Antártida, vistas apenas de cima, pois não foi possível chegar até elas. O local é de acesso difícil, também o clima torna o acesso praticamente impossível, porém então foram fotografados pela NASA e veio a público como uma bomba, por isso você vê aqui no canal Top da NET, tudo que bomba está aqui. E nenhum governo admitiu a sua posse, a instalação que foi confirmada pela NASA via satélite possui 2 mil metros quadrados de diâmetro. Alguns internautas especulam que seria restos de uma civilização antiga, outros afirmam que seria ali uma civilização antiga humana, alienígena. Mas qual civilização humana poderia construir bases resistentes de metal num local de frio extremo e de acesso difícil? É ilógico, não é? Na descrição do vídeo vou deixar aí para você o um link com as coordenadas exatas para você conferir por si próprio, beleza? Agora você para e pensa: porra, encontrar só uma base é coincidência, é mentira no mínimo, mas saiba que existem dois locais misteriosos este que eu citei e um outro, confira aí. Uma outra suposta base misteriosa, na Antártida, foi registrada aí pelo robô Icefin. O robô Ice fim chegou a penetrar 700 metros abaixo do local, chegando até mesmo à proximidade íntima desta base misteriosa, porém, sem detalhes. O robô Ice fim é o primeiro robô a pisar na Antártida, e aí de procedência americana e inglesa, na colaboração internacional Geleira-Twites, como é chamada. Então, foram usadas câmeras sonares e sondas para analisar o local ainda sem detalhes talvez ocultados e escondidos pelo governo americano ou talvez ainda falta de fato um pouco de mãozinha robótica e uma mão tecnológica para ir além já que a antártida é o local mais severo da terra até mesmo para um robô acessar pois são geleiras nevascas Vento fortíssimo, o clima extremo, desfiladeiros, cânions gigantes, é um local realmente quase impossível até mesmo de um robô acessar. Por isso, o projeto vem sendo desenvolvido a longo prazo. Também existem aí na Antártida 400 lagos subterrâneos totalmente intocados. Centenas de formas de vidas misteriosas não catalogadas nos livros e muitas e muitas formas bizarras de vida. E além dessas supostas bases misteriosas, alienígenas ou não, também há várias entradas na Antártida, entradas misteriosas que não seriam aí em nenhum país. E aí o um mistério corre solto, né? Alguns afirmam que é de origem nazista, outros afirmam que seria ali formação natural da região. Mas imagine você num lugar onde faz 90 graus negativos e os ventos chegam a 200 km por hora. Já pensou na dificuldade em chegar até o local? Mas o mistério enorme todo o gelo do continente não chega nem perto do que representa como perigo. Um perigo extremo de fato, com certeza, na Antártida. Análise, por exemplo, o alpinista mais corajoso, ou a pessoa que faz rapel num cânion gigante. Bem, esses fatos não chegam aos pés do perigo que é a Antártida. Só o frio em si é uma ameaça. O frio de menos 90 graus em média pode facilmente congelar o combustível nos dutos de combustíveis de aviões e helicópteros, por exemplo, tornando aí a exploração aérea praticamente impossível sem contar o vento, que é gigante. A exploração por terra também é inviável e quase que impossível, pois a Antártida possui cânions, desfiladeiros, além de uma neve muito profunda, nevascas e o vento em si que é muito forte. Uma pequena esperança é, de fato, a análise por terra nas encostas do continente, que pode ser acessado facilmente por navios. Mas de fato chegar até o centro da Antártida é quase impossível, pois para quanto mais para o centro da Antártida se vai, mais difícil é a ida e também o um possível retorno para casa. E todo cuidado é tomado para não acabar igual o infeliz Endurance. O Endurance foi um navio que pisou na Antártida mas permanece até hoje lá congelado, e os tripulantes fugiram a pé aparentemente vindo a óbito pelo frio extremo no continente, um verdadeiro fantasma do gelo.